Aceita essa troca aí que eu mandei, Lucas Aceita essa trade que eu te mandei, vou abrir agora O cara já tinha limpado o inventário aquele dia e ainda conseguiu acumular isso Ah, vai dar bom, viado, Confia! Renato! Eita! Ah, nem fodeu Rapaziada não adianta, tá ligado? Não adianta eu ficar abrindo 100, 200 caixas Porque quando é pra acontecer, é pra acontecer, tá ligado? Não adianta eu forçar a barra o Johnny usou o cupom RIO2022 no CSGO.net e ganhou essa linda K47 Arabesca Dourada com adesivos dourados dos times brasileiros. Mas calma, ainda não acabou. Até o final do mês, quem utilizar o cupom RIO2022 no CSGO.net participa do sorteio de 5 facas Doppler. CSGO.net, o melhor site para você abrir caixas e ganhar skins skin de CSGO. Link do site e do formulário tá na descrição. O Vinhã tem o inventário mais caro do Brasil. Avalia... I've been on I've on it. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Hoje aconteceu, e foi assim, de maneira bizarra. Eu vou explicar, mas antes, já vou pedir, se inscreva no canal, 794 mil inscritos, o meu sonho é bater o um milhão de inscritos, então por favor, me ajude, se inscreva no canal, vai dar uma força. E ó, se você deseja ter skins de CSGO, skins da hora, de graça, sem gastar um real, apenas jogando CSGO, assiste o vídeo até o final, Eu tenho um recado legal pra vocês. Bem, basicamente ontem eu fui jogar um MM com os meus amigos, puxamos ali o mapa da Anubis, e a real é que a partida tava bem chata. Eu tava fazendo qualquer coisa, não tava ligando pro jogo. Smoke the... aí. Ah. Ah. A... Troca aqui, troca aqui. Ah. Mano, tomei na Smoke não sei como, viado. Aí, eu vi que meu amigo Lucas tinha algumas Caixas sobrando em seu inventário Aí eu fui lá e pedi as caixas pra ele É muito comum fazer isso com os meus amigos Tipo, pego as caixas que eles têm acumuladas Abro todas e quando vem algo muito bom Depois a gente divide, tá ligado? racha ali o valor. E aí olha como são as coisas Olha como que um detalhe muda tudo O Luquinhas foi lá e me mandou as caixas Foram algumas caixas, pouco mais de 10 Porém, nesse momento, meu amigo Renato Que também tava jogando lá com a gente Decidiu também mandar aquelas que ele tinha. E aí? Aí a mágica aconteceu, rapaziada. O cara já tinha limpado o inventário aquele dia ainda conseguiu acumular isso? Ah, era da outra conta, lá, né? é, é, é, é. Vamos abrir mais uma, guys? Ah, bora. Não dá pra perder tempo Vai. não, hein? Se bem que essa aqui eu tô abrindo agora de início, é do Renato. Hum, que fofa. Oh, Eita! O que? Vem 50% da minha. Vem Caralho. fodendo, cara. Que <risos> mano. Que que é isso? Vou abrir mais uma vez da sorte. É da minha, né? Eu acho que é a do Renato. Quem que mandou ah. a... Ataque Meu. de ofício? Nossa, olha a outra agora. Mas Essa tá bem... Bem zoadinha. Quando os caras não jogam pelo rio, né? É incrível. Viragem. É bem. Que... Aqui. Na, na direita, aqui? Tem muito merda aí, outra meada. 9 8, mesmo. Consegue jogar P. Boa, vamos lá. Os caras tem, os caras tem tomando pé. Ele não viu aí, Everton. Matei um na base. Depois disso, até algumas coisas na partida começaram a dar certo. Nossa Senhora! Cê você viu, Crato? A luva que eu ganhei foi essa daqui, rapaziada. A luva de motociclismo, linha de chegada. Ela veio aí Field Tested, o que não é ruim. E é uma luva que, mano, se olha assim, ela parece nem tão legal, né? Não parece uma luva tão bacana. Porém, essa luva dentro do jogo, na resolução que eu jogo, com os gráficos que eu jogo, fica fenomenal. Foi essa parte de cima aqui da luva aqui, é um pedaço de plástico um pouco mais alto, não sei o nome disso. Isso brilha dentro do game. Fica, tipo, realmente muito louco. Tá, não era mesmo? Não. Ganhei a luva Vamos jogar uma partidinha com ela E aqui Que eu tenho uma parada legal Pra mostrar pra vocês Vou jogar uma partida Porém eu não vou jogar No MM da Valve Eu vou jogar na FaceIt Rapaziada FaceIt chegou no Brasil É a plataforma para jogar CSGO competitivo Mais respeitada do mundo Jogador profissional Só joga FaceIt Tá ligado? Então se você quer evoluir no jogo É aqui que você tem que jogar E aí qual que é a parada? Eu tenho um clã aqui Que é esse clã aqui ó Matilha Basicamente o que vocês precisam fazer Para ganhar skins de graça Apenas jogando CSGO É fazer um cadastro Na FaceIt ou mesmo que já tenha, entre no meu clã entre na matilha, você vai criar a sua lobby, e aí você pode jogar com outras pessoas do clã, ou você pode chamar quatro amigos jogar fechado, que é sempre mais legal, tá ligado? E no final da temporada, eu vou distribuir skins para os melhores colocados, para os players mais ativos então vai ter um ranking do clã, e eu vou distribuir muita coisa, muita coisa mesmo, começando aí pelo Quest Gold Game, outras facas muita WP's move e muita skin legal para os demais colocados, então assim, jogue no meu clã, faça parte da matilha é só fechar lobby, puxar game, não há nenhum um clã com premiações superiores à minha e eu vou cobrir a premiação geral, então faça parte da matilha, hoje estamos aqui no ranking na posição de número 19 nacional vamos pegar esse top 1, confio em vocês e eu vou estar também, diariamente criando lobby lá, pra jogar com vocês, então fiquem espertos, quando eu criar lobby, entrem e jogaremos juntos, fechou? Mas a meta é essa jogar pra caramba e a premiação vai vir quente, vamos chamar a galera e jogar uma lá, estrear a luvinha deixa eu meia que aí, tem então, um papão lá não sei onde é, caralho, calma aí é, galera não, fiquei. Não vi ninguém passando no rio ali, mano. Tá passando por cima. Tem barulho B, barulho B. B. Smoke. Nada, ah, tá, verdade. Nada. É tá apontado. Tá. Que porra é, que é essa, bro? Nossa, esse cara tá tagado. Ah, esse mapa tá bugado. Tá muito longo. Hum. Tem, tem meio um, vai ganhar. Vou, ah, oh. oh. vou jogar Ó, tem o sabe Tem lá pra direita já o Renato. Matei. Tá. Ah, tá. Eu vou jogar B. Abandonei meio. Tô sumando B. Tá aqui, B. Boa, boa. boa, galera. Boa, um histórico de rush. boa jogo. É, sei, tu foi boa, meu filho. Ô, Luque. Vou pro adversário, né, caralho? Ô Lucas, ele deixa. Consegue bangar ele lá? Tome. Tá aqui. O que aconteceu? Céu, Céu. Saiu na direita. Cel tá meado. Cel tá meado. E eu também. Vai o quê? Não sei, Tem B? Marca Rio, lá. Tem mais pra B, galera. Mais pra B, galera. ter que dar umas horas de CS pro Lucas. Lucas. Pode fazer. Nada aqui. MW Vanger entrou, tá, entrou tá. aqui alô, ah, louca, alô, alô. Vou me comer aqui, super alto E não deu O barulho já treinou Mano, pode estar na bomba Pode fazer, pode fazer É muito forte, caralho né? tem um. Ué, dá pra ver? é banguei MW. Ah, banguei MW. Quer ver? Oh, Aham. Seria... Uh -huh. Mas é não meio da direita tá tagado, dog. Direita tá é tagado cara. Ai, Felipeira. Ah, é, é, é outra? É outra? Obrigado, meu amor. tira O que? O cara ficou cego depois da minha bang? quer mentir, Renato. Uhum. O que é mentir, Renato? O Oxi! Que isso, Sato? É daqui pra caralho, mano. Entrou... Acho que pode entrar no meio. Entrou dois A. Dois aí e um meio. Sim. Agora esse TR aí você vai, mano. Tira a cara aí, galera, valorizem. Pode ter costa, Eu vou, vamos um comer aqui, Renato. Matei, Renato. Eu, aqui na direita comigo, aqui, ó. Quase merda. Na porta, último. Te... pegar é uma boa pra essa ocasião. Ah, 10 HP, Luquinhas. Troca a bala, Luquinhas, por caralho. Sai atrás de, de mim, porra. Peguei um aqui tá na bem. Puxou, matei. Puxou B aqui, bom B. Bom meio. aqui. Entra B, entra B, entra B. A bomba, a bomba, a bomba, a bomba, bomba, galera. A bomba. Eu pego, eu pego. Banga lá, Renato. Banguei. Okay. Caralho, me dá 2 HS. Okay. Matei. Dog, tem pode, um com 10 de HP, Pode ser escada, pode ser escada. Já matou eu acho, é um... Não, não, não. Eu, esse último ainda tá com 10 de HP, mano. É o que tava no meio, mano. Ele deve ser. Fica, planta, planta, é, planta, planta, planta, planta. Já daí, Felipe. Fechei isso. Ainda bem que eu pode? fiz essa troca, hein, mano. Vou dar uma beitada, tá? Boa. Que isso, sacado? Gostou? Gostou dessa abertura? Nossa, isso aí, eu gostei. Todos por aí. Fecha aí, fecha aí. Costa, costa, passou costa, mano. Mano, passou costa por onde, velho? Ah, fiz uma noiteira aqui. Costa última. o último, mano. boa. E o que tu ia fazer quando eu olho na portão aqui, ó? Atrás do bomb, atrás do bomb, atrás do bomb. Peguei Mais um, galera, bangou. Aí, Beluca, atrás do slur. Peguei outro, caralho. Planta, planta aí. Quer plantar não, galera? Calma, calma. calma. Matei, matei, matei. Ah, eu aqui. Eu eu um aqui. Ah, o Ria tá muito bom de dentro. Boa, boa, boa, né? boa, boa. Acho que o último é caso. Tá aqui, costa, costa, costa tira a cara, planta. Pode plantar, pode plantar. Botei aberto pro CT. Boa, boa, ah, ah, boa.